Hoje eu vou mostrar para vocês um teclado que eu recentemente adquiri na Kabum, o teclado Red Dragon Dragonborn. Por preferência, eu queria um teclado RGB e não Rainbow. É, eu vou estar tá explicando a diferença para vocês agora. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o teclado RGB, todas as teclas dele conseguem mudar de cor no espectro de luz. Já o teclado rainbow, o que, que acontece? No caso aqui eu não vou ter como demonstrar, mas o que, que aconteceria? Uma fileira dele seria uma cor, a outra fileira seria outra cor, outra fileira dele seria outra cor e assim por diante. Ou seja, teria esses, modo, é, esses modos, por exemplo, isso aqui, mas seria uma cor fixa. Não ficaria alternando que nem o... Redragon, Dragon Board, RGB. O teclado possui diversos modos de iluminação, que eu vou estar passando alguns aqui para você. Uns precisam que a tecla seja tocada para ativar, outros ficam ligados 100% do tempo. E varia do, de acordo com o que você achar melhor. Eu escolhi com Switch Red porque eu prefiro muito mais leveza no teclado e menos barulho, até porque alguns colegas meus que também adquiriram esse mesmo teclado mas com suíte azul, é, reclamaram que após um tempo usando o suíte azul, é, se sentiram um, um incômodo daquele barulho no, in, no início era legal, mas foi incomodando, então eu preferi já optar pelo vermelho, que é o barulho clean clean suave, quando eu estou com fone eu nem escuto, então fica show de bola eu esqueci de finalizar o vídeo, então eu vou fazer aqui meu improvisado, mas obrigado por ter assistido. Vou deixar aqui um pouquinho no final o som que o teclado faz na digitação. E é isso, muito obrigado. <risos>